E aí povo, seguindo a linha de, pensar, de pegar as dúvidas mais frequentes, hoje vamos falar sobre tabelas. É comum, mesmo hoje em dia, gente confundindo as coisas e trabalhando com tabelas ou dados tabelados da forma mais errada possível. Isso não só gera ineficiência em páginas mal construídas, como também inviabiliza o uso dos dados das tabelas tanto para a semântica, quanto mecanismo de buscas, como também para o uso posterior, para algum crawler de dados. Bom, primeiramente, o que é uma tabela? É um elemento gráfico, muito usado qualquer hora que você quer representar uma série de dados, que não dá para exibir com uma forma única de lista. Então, vamos pegar um exemplo de tabela. São, eu tenho os calendários tabela com horários de aulas, tabuada, previsão do tempo... E você tem até umas tabelas mais bombadas, tipo a tabela periódica dos elementos. Ela demorou, acho que uns 600, 200 anos para ser construída, vamos falar delas mais tarde. Bom, e o que temos de errado ao falar de tabelas em internet? De uma forma simples, antes de inventarem o CSS, isso aí você vai ver até os navegadores até a versão 3 ou 4. Não havia como você diagramar uma página web, não haviam tags específicas para diagramação, apenas exibição de dados e uma formatação simples, como cabeçalho, corpo de texto e as tabelas aí perceberam-se que usando tabelas você poderia controlar melhor os elementos e distribuir as informações na página de uma forma mais adequada para o usuário beleza, isso aí funcionou perfeitamente no comecinho mas há algumas problemas assim, algumas discrepâncias por exemplo, a tabela não foi feita para diagramar isso em todo e qualquer mídia ocorre isso a tabela não é um elemento de diagramação é apenas um elemento de dados. Além do que, são um problemas técnicos na tabela, tipo o carregamento da página é atrapalhado por ela. Todo elemento que está dentro de uma tabela precisa ser carregado primeiro antes de ele exibir a célula. Entre outras coisas. Aí temos agora uma modinha de preconceito anti-tabela. Você fica usando aquele termo tabless. Quer dizer, sem tabela O pessoal confunde isso de uma forma extremamente bizarra Tipo, qualquer dado tabulado que precisa ser exibido numa página Eles querem exibir sem a tabela Beleza, pensa que está fazendo conforme o, uma, o gabarito da nova HTML Só que o que acontece É que primeiramente há uns três problemas principais Primeiro, você tem... Tem o trabalho de reproduzir comportamentos de tags já preparadas para esse fim. Em um universo onde se fala muito que é errado reinventar a roda, que você está perdendo tempo recriando coisas que já poderiam ser usadas que já tem, você está fazendo exatamente isso. Você está recriando a roda. E o segundo problema é sobre o céu do seu site. Isso é um problema grave porque você não usando a tabela você está fugindo da semântica. Simplesmente quando o personalismo de busca for procurar sua página ele vai tentar considerar que dentro do seu texto há elementos gráficos que estão de acordo com as normas. Como a sua tabela improvisada não está normatizada ele vai pensar que aquilo é alguma parte do texto. Isso pode tirar o seu ranking do Google. Isso porque ele vai pensar que, por exemplo, aqueles dados que estão dentro da tabela podem ser apenas palavras soltas no seu texto que estão lá apenas para que você ganhe referências. Isso para o Google é como se você estivesse usando palavras falsas e palavras erradas para dar mas se ele a sua página no mecanismo de buscas, então ele vai penalizar você e seu ranking vai descer violentamente. E o terceiro, como mencionado acima, são a questão dos plugins de jQuery e outros frameworks, que não vão funcionar adequadamente em tabelas que não estão normatizadas. E sobre a questão de normas, eu vou deixar também o link direto para o W3C, que fala exatamente sobre a regulamentação do uso do elemento da tag table dentro da nossa HTML. Para você que pensava que a HTML5 não possuía mais a tag table, temos aqui uma sessão completa, datada de fevereiro, 4 de fevereiro de 2014, explicando todos os elementos da tabela, um por um, automatizando, regulando, Explicando, dando forma de uso, critérios, blá, blá exemplos aqui. Correto. Agora vamos preparar a nossa tabela. Né? Vamos supor agora duas pessoas. Essas pessoas chamadas de Zé e o João, vamos pegar alguns dados sobre o Zé e João. Digamos, o Zé tem 65 quilos, o João tem 95 quilos. Mais alguns dados importantes: o Zé tem 1,44 de altura. O João tem 1,92 O nosso amigo Zé, ele gosta de melancia Vamos supor que essa Sajós que ter melancia Pronto, melancia bonita O João não gosta de melancia Então, olhando por isso, nós temos alguns dados soltos Esses dados podem vir de qualquer ordem, de qualquer forma Nós precisamos ordenar esses dados um elemento gráfico que permita a rápida visualização e a rápida interpretação desses dados, a fim de que nós possamos mais tarde extrair algum tipo de informação a partir disso. Então, nós contamos eles em forma alinhada, vamos pegar o, os tipos de dados, né? Vou colocar a lateral, nome, uh, altura, peso. E gosto de melancia. Vou tentar separar aqui quem da nossa população tem predileção por melancia. Não? Então vamos lá. Primeiro nome: Senhor Zé. Tem o peso de 65 kg. Uma altura de 1,44. E ele gosta de melancia já o nosso amigo João, tem 1,92, 95 quilos e detesta a melancia, agora se colocamos umas linhas para melhorar a visualização, temos uma tabela, aí você já pode fazer suas análises, dizer que nossa população as pessoas de menor peso gostam de porque querem ser saudáveis, blá, blá, blá, blá, blá, blá e coisas assim. Agora vamos ao nosso, nosso sistema prático, não. Vamos interpretar a nossa tabela dentro do HTML. Primeiramente, vamos fazer tudo mais é bonitinho. Vamos começar a escrever nossa tabela agora. Já começou a ser formada uma tabelinha aqui. Certo, seu moço Toda tabela tem, pode ter até três divisões, bem simples para identificar seus elementos. Vamos para a primeira divisão, que não é obrigatória, é o rede que é o cabeçalho da nossa tabela este rede aqui ele pode conter qualquer outro elemento normal da tabela vamos usar primeiro um tr que é o table hall que é a linha da tabela neste primeiro eu vou usar para destacar nossos elementos R também é table rate, mas no caso específico para coluna. Agora vamos colocar também mais uma outra linha aqui em cima Essa linha vai ser o cabeçalho geral da nossa tabela Quer dizer, eu posso colocar algum elemento HTML aqui, mas mostrar é isso aqui. <coughs> Tudo que está em tempo não tem problema semântico em relação aos nossos dados. Obviamente, nós podemos ter também um Seria o rodapé. Uma curiosidade para vocês: o tfood, que é o footer rodapé da tabela, não precisa estar necessariamente no finalzinho da declaração dela. Isso automaticamente é interpretado pelo navegador. botar esse curso pen aqui Eu estou juntando quatro colunas da tabela com ele a melhor diagramação por isso que o pessoal sempre adorava a diagramação com a tabela era relativamente fácil você ter uma estrutura com ela Agora vamos ao nosso corpo da tabela. Este t ela é a única parte obrigatória. Que são os dados. Não que você seja obrigado a usar o tableau ou o t mas isso deixa a sua tabela bem mais funcional. Voltando lá, cada linha é dada em um tr, certo? Agora vamos aos dados em si. Para o dado, nós usamos o td, seria table data. E nesse td, estamos lá. Temos a quem era o tiozinho O Zé. Nosso amigo Zé Mais outro colô de dados Tem 1,44 metros de altura Tem que usar a vírgula aqui Que é uma anotação humana, não? Clamadores são acostumados a ao ponto Ele tem 65 quilos Maiúsculo, né Vamos sugerir o português E é um sujeito que gosta de melancia. Precisamos agora De mais um, uma linha Na peguiça você vem Copia e cola a outra João 92, não lembro Notem-se que caras grandes não gostam de melancia. Muito hum, beleza, né? Agora vamos dar um ajuste melhor nessa tabela com CSS. A borda da tabela. Dois pixels. Do chat. Uma borda mais fresca, assim... E agora nossos... Campos de dados, né? Deixar esta um pouco mais clara... temos assim, uma tabela, bem definida, totalmente dentro da padrão da semântica. E se você analisar bem, ela não é difícil de ser construída. Ela é bem simples até, se necessariamente não precisa usar o trid, tbood e tfoot. Isso vai deixar ela bem mais organizadinha, mais fácil de ser lida, mais fácil de ser removido, extraído esses dados. outra parte aqui que eu vou colocar, é que o Thread, ele também não precisa ser necessariamente usado unicamente dentro do Thread aqui. Esse Th, desculpe, não precisa ser necessariamente só usado dentro do Thread. Por quê? Vou pegar a outra tabelita que eu tenho de exemplo aqui. Esta outra tabela aqui... Que é a nossa famosa tabuada. Eu preciso que uma das colunas das linhas sejam um dado adicional, temos uma tabela de muitas dimensões aqui. Ela passa, ser é necessário, aqui dentro. Mas ainda assim, se permanece semântico, porque a extração de dados aqui dentro, é muito simples. Qualquer sistema automático vai só no TD e vai relativamente ignorar os THs. E isso como elemento de HTML também é muito mais fácil de ser trabalhado. Mas fácil até para o usuário final, que não vai poder ter até o benefício de plugins e outras coisas para facilitar a visualização. E a tabela também pode ser inserida dentro de uma tag figure. Não é difícil, basta usar a tag certa. Até a próxima.